Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estão gostando do canal? Estão enviando as suas perguntas? Legal, vamos lá então para a pergunta do dia. Erci mandou uma nova pergunta. Gostaria que você falasse sobre o pigmento iluminador para colocar logo abaixo das sobrancelhas. Você indicaria o seu uso? Quais os prós e contras? O iluminador de sobrancelha, é, primeiro... Todo pigmento que contém titânio só deve ser utilizado por profissionais muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito e mais muito experientes. É... Por ele conter titânio, né, o óxido de titânio, ele tem a sua fixação na pele, mas é, é fácil de ser absorvido. E ele se mantém ali pro resto da vida, ele nunca mais vai sair. Desde que você tenha uma técnica específica, trabalhe superficialmente, diluindo ou não. Vai depender da marca, vai depender de quanto titânio tem ali, o que, que você quer fazer. O iluminador de sobrancelha, gente, é, tô vendo que ele está sendo usado. É, da forma incorreta, não é aquilo que a gente está vendo na internet. Isso já existiu há muitos anos atrás, houve uma febre do titânio. A mesma coisa que está acontecendo agora, trabalhos em estrias, trabalhos em olheiras, trabalhos em... É... Um fio castanho, um fio branco, um fio castanho, um fio branco, é olho, lábio, né? Marcava-se muito aqui em cima do arquinho do cupido com o titânio para dar volume, impressão de volume na boca. Gente, isso foi muito problema, tá? Aconteceu tantos problemas que ele foi extinto. Esquecido por um bom tempo e agora ele volta com força total. Então vamos aguardar os resultados daqui um ano e meio, dois anos, que vocês vão entender o que eu tô falando. Eu não recomendo, eu evito o máximo que eu posso trabalhar com titânio, principalmente em regiões onde o sol é, bate. Ele pode mudar de cor, ele é de difícil remoção. Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando for usar. E depois, gente, pra quê, hein? Uma sobrancelha bonita, ela não precisa ser iluminada. Deixa a iluminação pra ela fazer com o um iluminador de maquiagem convencional para quando ela for numa festa, que ela vai ficar pintada do jeito que estão fazendo aí, branca e a sobrancelha preta. Isso tá horrível. Isso tá deixando pessoas com, com a fisionomia deformada. O titânio, ele não sai nunca mais da pele. Dá tá pra focar aqui? Acho que a Nara cobriu. Eu, eu vou fazer um, um, um vídeo esses dias mostrando é, uma camuflagem que eu tentei já por duas vezes, né? Falei, não, vai que é bom, vai que essa pessoa sabe mesmo trabalhar... Com camuflagem de cicatriz, então eu vou tentar. Das duas vezes que eu fiz, com profissionais assim, renomadíssimos de fora do Brasil, as duas vezes aconteceu desse pigmento branco ficar aceso ali na, na pele. Então, em vez de ele esconder uma marca, ele acaba mostrando ainda mais. Então, tudo que é feito com titânio, eu sou totalmente contra. Tá? Vocês têm que aprender a trabalhar com ele e mesmo assim, é como eu sempre digo, eu posso tudo, mas nem tudo eu devo. Então, prestem atenção nos resultados, façam pesquisas, vocês vão descobrir o que é que eu estou falando, tá bom? Beijinho para vocês, até a próxima. Cuidado com o Titânio!